Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebuzão. hoje as histórias e curiosidades da banda gaúcha Reação em Cadeia. Reação em Cadeia tem os gêneros de rock alternativo, grunge e hardcore melódico. A banda Reação em Cadeia é uma banda de rock gaúcho formada em 1999 na cidade de Novo Hamburgo, sendo uma das mais expoentes do rock gaúcho a nível nacional. Conhecidas pelo hit Me Odei, a banda já tocou em grandes festivais, como Planeta Atlântida, Orão Studio Festival, Porão do Rock, FIFA Fan Fest, Festival Mada, entre outros. Indicados ao Prêmio Multishow de Música Brasileira de 2004 como grupo revelação, seus integrantes anunciaram oficialmente o fim da banda em 2016. Agora em 2022 a banda retornou suas atividades com uma nova formação, sendo seu show de retorno no festival Planeta Atlântida, onde a banda já fez diversas apresentações. A história da banda tem início no final de 1996, cujo embrião se deu quando Márcio abriu, Nico Vrent e Jonathan Correia se juntaram a Ricardo Rocha e formaram os Verberados. Com esta formação e este nome, a banda chegou a fazer apenas um show. No ano seguinte, eles fazem uma mudança na denominação do grupo que passou a se chamar DNA. E chegaram a apresentar em alguns lugares de Novo Hamburgo. Em 98, o conjunto passou por várias mudanças. Ricardo e Márcio resolvem sair da banda. Paralelamente, Nico e Jonathan resolvem se juntar aos amigos do Mr. Contra para formar o grupo Ecstasy todavia o projeto não dá muito certo e ainda no final do mesmo ano Jonathan resolve sair novamente em 1999 Jonathan resolve persistir na música e convida Márcio, e Nico para formar um novo conjunto, ainda sem nome para completar o time é chamado Daniel Jeffman, guitarrista da Estase. Com esta formação chegaram a gravar algumas demos e fazer alguns pequenos shows, com os quais contaram com Samuel Klein e Joey Rocha nas guitarras. Depois de alguns ensaios, a química dos integrantes finalmente começou a funcionar. Assim perceberam que o projeto deveria ter um nome a ser levado a sério. Em consequência, Daniel, Nico e Samuel deixaram a banda Êxtase para fazerem parte de uma nova era para eles. O nome Reação em Cadeia foi sugerido por Sami, pois além de ser o título de uma das músicas, foi Fruto da primeira vez que a formação tocou junto. Tudo estabilizado internamente, a reação em cadeia faz a sua primeira apresentação em fevereiro de 2000, no Centro Universitário Fevale, na cidade de Novo Hamburgo. Curiosamente, a banda dividiu o mesmo palco com a nova formação da banda Ecstasy. Em suma, para quem já acompanhava a carreira dos músicos, pôde conferir o passado e o futuro juntos em um mesmo evento. A primeira demo tinha quatro canções, Reação em Cadeia, Minha Vida, Anjos Terrestres e Vivendo e Aprendendo. A faixa Minha Vida chegou a entrar na programação local da Rádio Transamérica. Mesmo com as coisas começando a funcionar, a reação em cadeia sofre a sua primeira baixa. Em abril de 2000, Sammy teve que sair do grupo, pois se mudou para São Paulo. Em seu lugar é recrutado Joey Rocha, que permaneceu até mais de 2001. Sammy ensaiou uma volta, chegando até tocar com a banda em três shows, mas ele acaba saindo novamente. Depois da nova saída de Sammy, a reação em cadeia fica alguns meses parada, mas volta em setembro com o show no República Café, logo após Jonathan Correia, Daniel e Márcio Abreu e Nico Ventre voltam em estúdio para regravar o single Me Odei", que é lançado para todo o sul do Brasil por Tadeu Malta. O single obtém uma excelente repercussão no sul, o que resulta na assinatura da reação em cadeia com o selo Antídoto, por onde é lançado o álbum de estreia da banda, chamado Neural de 2002, o álbum Neural foi embalado pela faixa Me Odeio, que já estava rodando nas rádios através de um single, além dela as faixas Eu Não Pertenço A Você que também placou nas emissoras roqueiras do sul. Espero, Neurose, Até Parar de Bater e Letargia contribuem para a vendagem incrível de 70 mil discos. Um feito fantástico para um lançamento de estreia de um conjunto fora do mainstream. Diante da excelente performance musical, a reação em cadeia passou a ultrapassar as barreiras do sul do Brasil, através de shows em outros estados. Como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia e Goiás Em 2003 a banda lançou o clipe da música Me Odei E o sucesso da canção chegou à televisão para tanto, ficou entre os cinco finalistas do prêmio Multishow na categoria Revelação, Banda Grupo Musical. Em abril de 2005, a Reação em Cadeia participou do programa Domingão do Faustão, da TV Globo, interpretando a música Quase Amor. E no mesmo ano, fizeram a gravação do videoclipe Nunca Me Deixe Só. A Reação em Cadeia tem quatro álbuns de estúdio. Neural de 2002, Resto de 2004, Febre Confissional de 2006 e em fim dezembro de 2011. A banda também tem dois álbuns ao vivo. Nada Opera ao vivo em Porto Alegre de 2008, Voz e Reação ao vivo em Porto Alegre de 2018. É isso aí galera, essa foi a história da banda Gaúcha. Reação em cadeia. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.